Não é permitida a utilização de qualquer criptomoeda nas campanhas eleitorais. Não é possível arrecadar, nem gastar, pagar despesas com criptomoedas. Então você não poderá utilizar seus bitcoins, mesmo sendo recursos próprios seus. Nas campanhas eleitorais, isso não é permitido, nem arrecadar e nem pagar nada com esse tipo de moeda. Um abraço e até o próximo.